Já perdeu duas rankings de hoje e ainda não se inscreveu no canal, rapaziada. Se inscreve então que a próxima tu ganha. Tamo junto. Banir, eu tô top chat. Chama eu mid, porra. Merda de alto fio, cara. Não sei jogar top lane. É mentira. Eu tô contra o quê? Eu tô contra o Camille, mano. 30 segundos para a liberação Botaram arde aqui, vamos parou, mano Vamos parar, par. Caraca, primeiro do dia, os caras tão agressivos Pra cima da top lane aqui, mano a Camila começou de E, chat Toma A porra do Mino não quis morrer, mano Mas tá suave O cara não tem flash, chat Tenho certeza que eu vou tomar um gank cedo do assim, Licin, mano Eu tô com medo do Licin, né, nem da Camila, mano Por causa disso, já flechar. Eu vou desviar e eu tô mec. Calma, calma. Meu shield, cara Ele perde, ele perde Não Puta que o pariu, brother. Não foi legal isso, foi? Tranquilinho Vambora ela, ela ganhou isso aqui por causa do Ignite, chat. Acho que eu poderia ter dado meu wayzinho ali, mano Não sei Acho que melhor você vir top primeiro Não, não, não dá tempo Dá tempo de fazer tudo Dá tempo de fazer tudo Quer lançar uma pink ali? Ai, meu Deus Ah, tem pink no jogo de Riven, hein? Não, mano não, não é assim que você ganha com a Camille, né, amigão? Porra, aí, aí ele só quer me foder, pô. Essas trocas curtas assim só me fode, chat. embora enquanto ela tiver esse Red, eu não faço nada. Big Wave brotando, ela tem 16 de farm, eu tenho 21. Tranquilinho, brother. Tô com mais XP que ela. Oh. Ah, eu trolei. Peguei uma frutinha. Pô, isso aí, tudo que ela tá fazendo era pra tá muito low. Só que o Red tá salvando a bunda dela. Ah, o Rambo pegou a frutinha. Cara, tem uma Camille sem flash jogando assim, chat. Cara, eu vou tomar dive, chat, mas a minha botlane vai ser cobrada, eu acho. Eu sempre vou tomar dive, mano. Ah, nice, nice, nice, nice. Nice, sim, brabo demais. Ô oh, amigão! Relaxou! Calmou, relaxou! Tipo, o cara não tava prestando atenção em nada ali, durante os últimos dois, três minutos. Só é como me matar. O Rambo poderia ter se aproveitado disso, velho. Mas tá ótimo. Resolvi sozinho. Tá, o cara tá sem ignite, chat. É só jogar no meu Conqueror, lutas estendidas. No meu assim, ó, que dá bom. Esse aí pode me engancar, mano. Ó, ó, o como é que ela tá wave. Ele se dá tá top, ele se dá tá top. Eu vou botar uma pink aqui, mano. Só porque o Rambo tá topside. Nossa, Eu quero que ela me ult. Ela ah, não tinha ult, não, chat. Eu acho que a gente nem entrou no range da ult dela, mas o Rumble entrou. Eu não entendi porque ela não ultou, mas deu bom. Deu bom, deu bom. É, o Rivenzinho é maneiro, né, cara? Não, dá não, dá não. Alguém vai morrer. Ela tem Ignite, ela tem Ignite. Alguém vai morrer. Não, você vai morrer, amigão. Que isso, que isso, que isso, que isso. Ela tá com muito medo. Vai morrer, cara. O Rumble vai morrer, chat. Caraca, eu não pinguei! Eu não Eu, não, eu, não, eu, eu, eu, eu, eu Cara! assim, eu, eu pedi pra ele recuar. Eu pinguei o Ignite dela. O cara falou, foda-se, meu irmão. O que que tu sabe? Ai! Ah, é complicado, amigão, mas tranquilo. Vambora. Meu DP tá up, mano, mas não tem ult. Se eles forçaram isso aqui, dá pra dar um TPzinho ali, mano. Vai ficar mais 10 segundos. Cara, vai ficar bem agressivo agora, mano. Parece que tem um Luizinho aqui, ele tá, ela tava no bot agora. como já tá aqui, né? Ó, chat, o cara tá sem o E, certo? Nossa, ele respeitou muito. Menos uma wave. É que ele não tem flash nem E, cara. Aí é só flechar na boca dele e o cara ia morrer. E olha lá, TPzinho na lane. De caminho, né? Não, não. Bora, brota. Um leve medinho eu consigo sentir nessa camisa. Acho que eu posso ficar um pouquinho mais agressivo, chat. O cara tá. de 30 já, mano. Ah, por causa da kill do Rumble, pô. Nossa senhora! Nossa! Cara, que ridículo, brother! Eu tenho três barricadas, 20 farms na frente. Aí porque o meu Rumble deu 600 de ouro pra ela, ela fecha um item e me mata. My bad, my bad, my bad. My bad. Podia ter jogado um cara melhor. O oh, Descaralhou, hein, amigão? Mas tá tranquilo. Tem 30 de farm atrás, mano. Ele acabou de pegar 15 waves. Vamos pegar mais uma barricadinha. Será que duas, chat? O cara tá morto até agora. <risos> Eu queria matar ele, e pegar 300 de ouro E aqui eu peguei 600, caralhado, ó Nice Tá, agora eu tô grande Beleza de farm na frente, um leve e meio, tamo agora, chat o que eu faço esse build? Eu não tenho muita armadura, tá ligado? Mas Black Cleaver ele me dá move speed. Precisa jogar igualzinho o um tempinho, mano. Sem nada de build. Talvez Quarta cura, Hydra? Pô, Hydra é inte... Eu gosto de Hydra, mano. Será que visão é Hydra? Vou testar? Vou testar. Eu gosto de Hydra, mano. Que é a da Life Shield, ela dá vampirismo universal, tá ligado? Muito bueno, muito bueno. A Chamate nova é muito lixo? Pô, concordo. Mas é por isso que eu faço ser Morenário, cara. Aí eu sinto que é a Chamate antiga, tá ligado? Delicinha, delicinha. Pô, tô farmando o bagulho do Rumble do meu lado, né, mano? My bad, my bad. Pô, tô doido pro pra tá top, mano. Ah, não, mas o Ignite tá Cereus, né, mano? Puto. Não vai voltar, não? Eu tava esperando ela me ultar Nice chat Cheguei meio tranquilinho 40 de farm na frente Dois level também Vou ter que só pegar essa vantagem e dar uma transferidinha, mano Não adianta eu matar o cara 15 milhões de vezes, tá ligado? Eu já ferrei bastante ele eu Só quero essa wave E acabar com o resto do jogo O que a Camille deveria tá fazendo era tipo assim Só ter givado um pouquinho o top e dar do nome mano É uma fucking Camille, tá ligado? Só que o cara tá doido pra matar a gente Pô, qual foi, cara? Qual foi, rapaziada? Obrigado pela galinha Vou dar de cara com a Camille Ela tem ult Cara, pode fazer um cronômetro que seria muito bom, chat Mas acho melhor o cronômetro Eu quero status base Não tenho quarta cura pra esse Salas, mas ele tá fraquinho, tá com MR Amasso ele Cara, Camille quitou, chat O cara tem 70 de farm atrás Indo pra 3 levels Cadê o cara é um maluco, velho? Tá vindo todo mundo pra cima de mim, por isso que eu basei dali Cara, Camille quitou, velho Deve ter caído Ah, então caiu Ali, voltou, voltou, voltou Caiu nada, caiu nada O cara tava só na surdina farmando bagulho Deixou o Salas virar comigo nossa, mano. Uh, vocês viram? O meu hit na torre deu dano em área e pegou no Silent. Deu até em torre, mano. Essa Camila tá doidinha, né, mano? Doidinha pra dar dinheiro pro Juqueira. <risos> prendemos ele, prendemos ele. Prendemos o cara! Toma! <risos> <risos> oh, cara, o Rivenzinha tá forte, né, mano? Branco gostoso de jogar. Bora! Primeiro do dia, chat. Primeira de mó tempão, na real, né, cara? Siluta, vai, tia. Oh. Opa Pô, bloqueei o ult que Jink Só não foi o suficiente Ah, Pelo <risos> Amor de Deus O cara veio, tomou 15 de habilidade Minha do Rumble só morreu E, vou matar ela rapaziada eu mato. Valeu, tamo junto. Pô, queria dar B, velho. Não, não, não. Não ganha assim. Velho. Mata! Ah... Pulse! Cadê a play? O cuspo na tua cara, moleque. Pelo amor de Deus. Sim, eu mataria os dois, mas, porra, tinha que tentar, brother. Será que, pô, será que era boa, mano? Eu gosto muito de uma Death Dance. Ainda mais agora. E sim... Hoje não. Lulu! <risos> cara, o é gostoso, hein, bro. Gameplay tá maneirinho até em chat. Farm <risos> semi-perfecto. Gostei, mano. O foi um bom pick, cara. Um bom pick. Pode aquecer. <risos> GG! <risos> Easy game, boys. Tranquilinho, mano.